Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Hoje foi lançada em exclusivo a demo de Resident Evil 8 Village para Playstation 5. Somente para Playstation 5 Player. Só que muita gente acabou perguntando para mim porque não estava encontrando a demo de, do, do Resident Evil 8. Muita gente achando que tinha que comprar para ter acesso a demo. Não precisa, player. O ponto é que quando você entra aqui ó na PlayStation Store. O que que você procura Resident Evil 8 Village aquela imagem né é, que é essa imagem aqui ó é o que você vai procurar geralmente né ou você vai digitar aqui Resident Evil 8 beleza vai aparecer aqui só que aqui tá aparecendo o preço Qual que é a pegadinha a demo de Resident Evil 8 não se chama Resident Evil 8 ela se chama Maiden e é essa aqui que tá vai aparecer logo na tua cara tá? Então, eu tô falando isso porque eu também demorei um pouquinho para achar. E ali você vê, né? Maiden é, Resident Evil Village Visual Demo. Então, uma demonstração visual jogável. Beleza? Então, uma dica aí é para você encontrar a demo, a, a demo de Resident Evil 8 no Playstation 5. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, dê o like, compartilhe o vídeo e comente. Valeu? Fui!